Estamos aqui ao vivo para a segunda, a segunda parte da live com a prefeita Rist da Cidade de Cristal que está fazendo um trabalho que é um, exemplo, é, é um exemplo para o Brasil e para o mundo. Eu acabei de editar a primeira parte. Eu peço a vocês que estão assistindo, que estão percebendo a relevância de uma temática como essa se comprometam a chamar pelo menos cinco pessoas dos do seu da sua família da, do, da sua rede de amizades gente porque esse tema aqui ele interessa a humanidade inteira né ele interessa a todas as pessoas tá então é, quanto mais pessoas acessando isso aqui mais possibilidades nós temos de promover saúde né e lembrar que essa coisa da Covid-19 vai passar e outras e outras pandemias vão vão voltar e se você tiver a consciência, né, de se cuidar, de se prevenir, essa consciência do cuidado primário com a saúde, como ela vem falando, né, esse trabalho lindo que ela vem desenvolvendo, nós poderemos sim construir uma humanidade melhor, né? Essa lógica, essa loucura, essa corrida para vacina, a gente sabe que as vacinas né, elas têm inúmeras limitações, inúmeros efeitos colaterais, e elas não educam as pessoas, né? Elas não educam as pessoas, tá? Então, a vitamina D3, sim, é, seria a vacina mundialmente, né? Que nós deveríamos estar é, é, mundialmente sendo... ...grandes gestores públicos, se a gente estivesse aproveitando, né? Essa onda da Covid-19 para levar é, a... a, a... A vitamina D3 para o mundo, viu, Fábio? Eu estava falando aqui antes de você entrar. Se nós tivéssemos... né? O, o grande aprendizado, né, um trabalho como esse teu, ele vai terminar inspirando muitas pessoas. O trabalho do Dr. Cícero Coimbra, esse trabalho que a gente vem fazendo aqui também, divulgando a saúde preventiva. né? É, você imagina se nós tivéssemos, né, ao invés de estarmos nessa onda, dessa loucura de de... de, de, de, de, de da busca por uma vacina, nós estivéssemos exatamente buscando imunizar a população mundial inteiramente com vitamina D3. O impacto que isso teria, não só na prevenção de futuras pandemias, mas na, mas na prevenção do autismo. Né? O autismo está virando uma epidemia, gente. Né? O Dr. César Cohen, doutor César Ainda tem dados assustadores sobre o autismo, né? sobre a esclerose múltipla, sobre o lúpus extrematroso, ou seja, o câncer, o diabetes, entendeu? Então, não é só a imunidade alta é, é, é proporcionada pela vitamina D3, ela só não só nos previne dos, dos, dos vírus, né? Mas nos previne de inúmeras doenças. Ela, ela traz para o corpo a condição natural de autodefesa, que está a humanidade está perdida, né? Dez pessoas é. nove estão com a, com a imunidade baixa, né, Fábio? Deixa eu, a, a, nós temos muitos críticos dessa teoria e é importante que a gente deixe muito claro. Nós não estamos falando de que estamos... É, fazendo uma vacinação, uma... Tu até usou uma palavra aí, uma imunização. Nós estamos melhorando a imunidade das pessoas. Sim, sim, a é natural, bem. né? Natural, isso, a imunidade é natural. É. é. Na verdade, se a gente parar para pensar, é, nós, nós temos, assim... É, nós, temos, nós temos que responder, o nosso corpo tem que responder a, a tudo, a tudo. Não só a Cândida, a, a infecção de garganta, a conjuntivite e ao Covid agora. Quando a gente faz algo para melhorar a nossa imunidade, a nossa cadeia imunitária, a nossa cadeia imunológica, a gente joga o nosso... As nossas células de defesa para cima, a gente dá um up. É isso que a vitamina D faz. É isso que nós estamos... Em momento algum, nós estamos tratando o Covid. É Sim. importante que fique claro isso. Nós Sim. não estamos oferecendo um tratamento para a Covid e é. nós não estamos oferecendo vacina. Nós estamos oferecendo... É... Meu marido está ele... tá saindo aqui me fez uma fusquinha. Eu tive que fazer outra para ele. <risos> É, é, nós estamos, não estamos of oferecendo tratamento e nem vacina Nós claro. estamos oferecendo algo que é para a vida das pessoas Ser melhor em vários sentidos E que vai fazer com que nesse momento de pandemia, de tristeza Ela vá nos, nos, nos, nos tornar mais felizes Com a imunidade melhor Com uma energia melhor Que vai fazer com que todo mundo reaja melhor Eu tenho dito isso, se tu olhou a minha live tu deve ter visto eu dizer porque eu tenho repetido isso sempre o que a gente quer fazer com as pessoas aqui de cristal é, é dar alguma coisa porque elas só estão ouvindo falar de morte elas estão todas tristes e depois eu quero te convidar para nós falar um pouco dos jovens Wallace porque esse eu sou mãe de dois jovens que foram criados para ganhar o mundo e eles estão os dois em casa sofrendo sabe então é assim eu tenho muita vontade de conversar com outras mães, porque nós temos, aqui no município, nós já tivemos três suicídios, três uh, tentativas de suicídio com jovens. Jovens ótimos, crianças bacanérrimos. Né? Mas então, o que nós estamos oferecendo? Enquanto todo mundo está falando de morte, falando que não tem saída, que não tem o que fazer, fica em casa, fecha teu negócio, não paga mais tuas contas. É, a tua empresa que tu lutou tanto, agora tu tem que fechar. E tem que fechar, porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos um esquema de bandeiras. Então a gente faz um, um, um bloqueio para não ter hospitalização, porque a gente não quer que os nossos pacientes hospitalizem, mas também porque se nós saímos da bandeira laranja, a gente fica na bandeira vermelha e o comércio acaba que tem que fechar em alguns horários. Até semana passada tinha que fechar. E aí a gente percebe que tudo é processo de adoecimento. Quando eu não consigo pagar minha conta, eu estou adoecendo. E aí eu fico com a minha imunidade mais baixa. Então, o que nós estamos fazendo aqui no Cristal? Nós estamos dando alguma coisa que vai te fortalecer e que se tu tiver melhor, tu vai conseguir reagir com a doença melhor. E Sim. se a gente conseguir reagir melhor à doença... Isso é um ganho para todo mundo. Mas Uau. se ainda assim eu precisar ir para o hospital, tu vai conseguir reagir melhor a tudo aquilo de risco que o hospital vai te trazer. Sim. Mas se ainda assim tu não for, não não der e tu precisar ir para UTI, nós temos uma paciente numa UTI que ela ela ela teve uma, uma outra patologia e foi para UTI. Ela está com a imunidade melhor para infecções oportunistas que puderem vir de uma UTI que a gente sabe que tem. Mas, se ainda assim a gente morrer, mesmo que seja por Covid, nós vamos morrer com a certeza que a gente não ficou parado, que a gente ficou fazendo alguma coisa, sabe? Isso me dá claro. muita tranquilidade, porque não dá nada, não oferecer melhor. nada. Oi? É a sensação de estar tá fazendo o seu melhor, não é? Exatamente. E entregando exatamente. o corpo, é exatamente aquilo que você falou, não é uma vacina, você está restaurando a imunidade natural, a inteligência natural do seu próprio corpo de se defender, na verdade, né? aí. É. Olha só, é, uh, eu penso que nós precisamos falar de doses, né? Isso. Mas eu, eu, eu queria antes falar dos jovens. Doutor Coimbra tem uma preocupação que é a mesma minha. Nós estamos aqui, nós vamos suplementar com muita força os jovens e as crianças. Porque mes, nós já temos dados do Ministério da Saúde que com a liberação de algumas atividades, os jovens começaram a adoecer mais. E tem já publicações sobre isso Por quê? Porque eles ficaram trancados dentro de casa Sem tomar sol Só no celular, no quartinho escuro, jogando Ou os meninos jogando, ou a gurizada na, na internet Tendo aula no computador Então isso coloca os nossos jovens numa condição De menos taxa de vitamina D ainda Porque o sol... Por que, que a vitamina D é um hormônio? porque ela é sintetizada pelo nosso corpo na medida que a gente toma sol. É por isso, nós chamamos de vitamina D por um erro, porque nós não podíamos deixar essa taxa baixa na medida que ele é um hormônio. A mesma coisa seria de que sabendo que temos o hormônio da tireoide, que é importantíssimo para o nosso metabolismo, ele não ser colocado aos níveis normais, tanto para mais quanto para menos, porque ele é uma vitamina. É a mesma coisa, só que é o contrário. Não sei se eu me fiz entender. Aqui nós dissemos que a vitamina D é uma vitamina, mas na verdade, como ela é sintetizada no nosso corpo, tranquilamente ela deveria ser conceituada como um hormônio. Mas, oh. mas, mas prioritariamente, esse jovem ele sai mais fragilizado. Porque nós estamos com os nossos jovens deprimidos o que diminui mais ainda a imunidade deles. Se fosse o doutor Cícero falando, ele falaria assim, eles estão deprimidos porque estão com menos taxa de vitamina D, porque eles estavam sempre na rua e agora eles estão só em casa. Então, também faz sentido. né? E, olha só, como eu falei antes, o meu filho está com 76 de vitamina D. Mas eu tive que medicar ele porque ele estava choroso, ele estava com cefaleia recorrente, e ele estava, inclusive, com sangramento nasal, coisa que ele nunca teve. Meu filho, o que tu tem? Mãe, mãe, eu não aguento mais, eu preciso jogar bola. O que, que... o meu filho estudava de muito, muito, ele estava no primeiro ano do ensino de uma escola técnica federal, assim, super a mil com aquela novidade, namorada ele tem 16 anos, ele fez 16 anos agora, algumas semanas, ele é bonitão, gatão, hétero top, que nem o pessoal brinca e tal, cheio de gatinha, parou tudo. E mais, ele é filho da prefeita, coitado, ele ainda não pode nem descumprir nada, porque ele é visado. Eu sempre digo, Alice, só tem uma coisa pior do que ser filho da prefeita, é ser filho do pastor. Porque aí é mais visado ainda pelos membros da igreja. Numa cidade pequena, ser filho da prefeita é um problema, todo mundo te reconhece. E, além disso tudo, meu filho era um atleta, ele jogava punhobol, capitão do time dele, ele foi campeão não sei do que do futebol, zagueirão, todo mundo convidando ele para jogar. Você se os nossos filhos tristes assim, a minha filha que estava na universidade, no diretório acadêmico, no laboratório, a Mil voltou para casa, está em casa sabe? E aí a gente vê, se nós olharmos nos stories, se nós olharmos no Facebook, no Instagram, os jovens estão gritando, eles estão dizendo, olha como eu me sinto feia, olha como eu estou mal, olha como eu estou, sabe? Assim, coisas impressionantes, sinais visíveis de que nós temos que intervir. E a vitamina D é uma ótima opção, pai, se vocês estão me ouvindo, é uma ótima opção de fazer com que o teu filho fique melhor. Se voltar às aulas, não, não manda teu filho para a escola sem estar com a taxa de vitamina D boa. E para falar de dose, eu sempre digo o seguinte, a dose... Ô, ô, ô, é ô é Fábio, é outra... só, um, só um adendo aí, que tem uma pessoa perguntando para a criança, a recomendação do doutor Cícero é de 200 unidades por peso. Acima de 50 quilos é que é 10 mil unidades, tá? Para a, a criança, a dose normal a tela ficar com 50 quilos é 200 UI por quilo Perfeito. então tem que fazer o cálculo ali mas importante dizer que se nós por que, que tem que ter a dose de ataque porque a dose de ataque ela é para dar um up na taxa de vitamina D e com isso colocar para cima a nossa imunidade né mas nem nem eu e nem o Wallace, somos médicos. Então, uhum. nós não estamos dizendo, prescrevendo isso para vocês. Para todo mundo que me pergunta de vitamina D, eu direciono ao protocolo Coimbra. Eu direciono ao canal do Dr. Coimbra. Uhum. Mas o que nós estamos falando são as orientações dadas pela equipe dele. Que sim, é sim. 200 UI por quilo, Para criança com menos de 50 quilos, e quem está entre 50 a 80 quilos, uma dose de 10.000 Ui. Aqui, Wallace, a gente já está dando, já está caminhando, nós já estamos uh, ajustando as doses. Para quem está entre os 80 a 100 quilos, nós vamos dar 15.000 Ui. Porque a gente já sabe que é baixo, porque a taxa de vitamina D fica baixa com 10.000 i se tu tem mais de 80 quilos, por exemplo. E se tu tem de 100 para cima Nós vamos dar 20 mil Todos os dias para as pessoas Por quê? Porque a vitamina D Ela foge A maneira mais fácil de explicar para as pessoas Que ela foge para a gordura né? E aí só vai realmente Melhorar a taxa A taxa sanguínea O nível sanguíneo Quando a pessoa já Está com toda a sua gordurinha Cheinha de vitamina D é mais ou menos isso, assim, bem simples para as pessoas entenderem. Então, quem é mais gordinho vai ter um pouquinho mais de trabalho para equilibrar o nível de vitamina D. Mas a recomendação que eu tenho dito para todo mundo, faz um teste e puxa a tua vitamina D para cima. Arruma um médico que consiga entender isso. Diz para ele, doutor, eu não quero ficar no 40. Doutor, eu não quero ficar no 50. Doutor, eu quero ficar em 70, me ajuda. E uma coisa que nós percebemos aqui é que as pessoas, quando recebem uma dose mais alta, quando estão melhorando, e principalmente quando tinham uma taxa muito baixa de vitamina D, elas têm cefaleia. cefaleia Isso é uma observação nossa aqui. Inexplicavelmente, algumas pessoas apresentam uma cefaleia, que é uma cefaleia latejante, que não é da enxaqueca, aquela cefaleia normal, que é sempre localizada, da enxaqueca, enfim, principalmente mais aqui frontal. Essa cefaleia é uma cefaleia, parece que dentro na cabeça que ela dá um, ela lateja e ela sempre melhora assim com algumas horas, né? E aí as pessoas dizem: ah, vou parar de tomar porque a é vitamina D quem tá me dando isso". Não, não é a vitamina D, mas é porque o teu metabolismo tá mudando. Tanto que tem algumas pessoas que referem diarreia porque o teu metabolismo está mudando, ele tá ficando mais acelerado. Eu só quero garantir a todas as pessoas que nós demos mais de 10% da, da, da população do cristal já tomou 600 mil i de vitamina D. E nós não tivemos nenhum problema, nenhum problema. Ao contrário, as pessoas referem uma grande melhora de, do, assim, do seu jeito de olhar. E eu digo Sim. assim, as pessoas estão felizes porque estão recebendo a vitamina D. A, a taxa de adesão ela não é de 100%, eu não posso mentir, mas ela é, ela é de uns 90, 89, 80, mais de 85, é, com toda certeza, porque a gente já entregou e as pessoas já tiveram que buscar e nós levamos para as pessoas e nós temos 100% de agente comunitário de saúde, porque o agente comunitário de saúde, Wallace, quando ele quer fazer a diferença, ele é o cara, ele é o cara, Sim. porque ele entra na casa da pessoa, ele conhece o hábito de vida da pessoa, e se ele é acreditado, se aquela pessoa acredita nele, ele consegue mudar a vida daquela pessoa, para tudo assim, tanto para as questões educacionais, questão do alcoolismo, a questão, todos os problemas sociais e principalmente os de saúde, que é a principal tarefa dele. Então, nós para os doentes crônicos, nós mandamos a vitamina D através do agente comunitário de saúde para a pessoa tomar. E e aí, claro, nós temos assim, fulano de tal passou mal, esse senhor mesmo que passou mal, mas eu vou investigar. Ele tomou vitamina D, ele estava tomando vitamina D, o que foi que aconteceu com ele? Eu quero explicações da minha atenção primária, porque ele não poderia, não poderia. Ele deve ter dado alguns sinais de, de que ele iria descompensar, né? Por isso que nós vamos voltar à nossa primeira frase, à nossa primeira fala. A atenção primária de saúde tem que monitorar, cuidar, acompanhar e fazer de tudo para não ir para o hospital. Porque o sistema de saúde do Brasil, ele é focado na doença. No processo de adoecimento Então, eu opero porque eu tenho pessoas doentes E, e, eu, e eu não culpo, não estou achando culpados Isso faz parte do processo Porque o hospital vive de pessoas doentes Senão ele não precisaria existir é, o, o cirurgião, ele precisa operar Senão ele não precisaria existir Não é mesmo? O que, que a gente precisa mudar? É essa, essa, essa, essa, essa vocação para cuidar da doença Nós precisamos trabalhar saúde saúde. E é claro que existem muitas forças econômicas que nos puxam para cima da doença, porque aqui é exame, aqui é medicamento e os próprios hospitais, né? E aí o próprio financiamento do Ministério da Saúde, ele é voltado para tratar da doença. Se nós pararmos para pensar, um paciente numa clínica de hemodiálise, ele é um alto custo, tanto que é chamada de alta complexidade porque ele é alto custo. Se nós olharmos um paciente, se for cuidado na atenção primária, pensa bem, gente, um paciente na atenção primária, ele não é para ficar diabético. Se tu olhar o paciente que está na hemodiálise, sei lá, eu não tenho ideia, vou chutar, mas deve ser mais de 50% vem da diabetes. E os outros 50% deve ser da hipertensão, que são duas doenças que nós temos que manter equilibrados os pacientes no postinho de saúde, na ESF, na atenção primária de saúde. Quando é que a pessoa é um alto custo cardíaco, um alto custo de neurologia, um alto custo... Ela teve um AVC, ela tem um alto custo porque tem a UTI, tem é, o transporte, mas ela vai ter a fisioterapia quando ela der alta, ela vai ter todos os medicamentos, e isso é custo. Mas nós temos verdadeiramente que investir na saúde. Que bom se todos os gestores de saúde conseguissem entender isso. Mas o nosso financiamento no Brasil tá errado, viu? É muito desafiador para um prefeito manter a atenção primária, porque a gente não tem financiamento verdadeiro para isso. Aliás, o nosso sistema único de saúde é maravilhoso. Ele é teórico, assim a legislação é top um orgulho para o Brasil, mas ela é subfinanciada. Então, fica todo mundo fazendo de conta que está cumprindo esse serviço único de saúde, o que, na verdade, é uma brincadeira. Né? A gente fica, fica ali. Tenho, tem um aspecto que eu gostaria de ressaltar aí também do agente de saúde e dessa questão da atenção primária, que é esse aspecto, esse aspecto do cuidado. né? Então, hoje se mostra que os pacientes, quando eles são se sentem bem cuidados, e confio no médico ou no enfermeiro, enfim, um profissional. Isso já impacta o seu sistema imune, né? Então é. esse trabalho que você está okay. fazendo aí, okay. ele tem ele tem dois aspectos. Tem um aspecto, é, digamos, científico, técnico. Você está é, é, é, trazendo para as pessoas a possibilidade dela restaurarem a, o seu a, a sua capacidade do seu sistema imune. Mas você está tra trazendo também cuidado, Você está trazendo afeto. Você está fazendo tra que as pessoas se sintam importantes. E isso faz uma diferença também extraordinária, né? Então, é, eu gostaria de ressaltar isso, porque, na verdade, nós não temos... A, toda lógica é remédio, remédio, remédio, remédio, esquece. E, na verdade, nós somos seres humanos, né? E esse aspecto afetivo do cuidado, de se sentir importante, ele é talvez tenha um nível de importância gigantesca comparado a tudo isso que está se fazendo, né? Eu quero. Eu teve uma pessoa que colocou aqui, ó, prefeita abençoada e abençoadora, só Deus irá recompensar. Eu quero falar o seguinte, assim, ó, quando tu te coloca na mão de Deus para ser resposta de oração, porque é isso que o enfermeiro é, sabe? Eu sou enfermeira, então eu vejo, eu vejo Deus nos usar o tempo todo para ser resposta de oração. Aí tu tem alguém doente que, que tem alguém orando por ele e, e a pessoa diz. Ah, o Senhor ajuda para que não sei o quê, para que a cirurgia possa sair, enfim. Então, é, quem está à disposição do Senhor, quem está à disposição de Deus, Deus usa o tempo todo, o tempo todo. E eu poderia, sim, falar de muitas as vezes que eu me senti usada, é, é, abençoada por boas ideias, é, por uma ligação que eu fiz que eu nem achei que tinha feito tanta diferença, para conseguir leito para uma situação mais difícil, é, as, as, Deus precisa de pessoas para ele poder responder às orações de outras e, e, ser, e, e fazer os milagres. E eu sou muito feliz com a minha profissão, porque a minha profissão é uma profissão que ela não é mercenária. É uma profissão que, em algum momento, a gente já decidiu que ia trabalhar muito e nós já sabemos quanto que, quanto que vamos ganhar, porque nós não temos nem piso na nossa profissão. Então, é uma profissão que, que vem é, para ajudar, contribuir verdadeiramente, né? E eu, eu, eu, eu penso que, realmente, a área da saúde, tu tem que estar com muita sintonia, porque, às vezes, tu é a única pessoa, e agora, em épocas de Covid, Wallace, a única a última pessoa que alguém vai ver mesmo vai ser um profissional de saúde porque tu imagina o medo de alguém que está sendo é, entubado que tá a pessoa diz, olha eu estou te entubando para preservar teu estado respiratório e o medo que essa pessoa adormece sabendo que talvez ela não acorde né e, e, é, e é incrível isso porque a última pessoa que tu toca é normalmente é um profissional de enfermagem técnico ou enfermeiro e eu cansei de ver as pessoas entrarem na minha unidade de saúde falando e, e eu tenho que sair e dizer para o familiar que ele teve um infarto fulminante. Né? É, se todos os prefeitos, se todos os gestores tivessem ideia da finitude da vida, nós não somos absolutamente nada. Né? e acho que a pandemia nos prova isso a saúde é o que temos de mais importante é a política pública mais importante que temos porque porque o mais importante são as pessoas não adianta né e agora Sim. talvez a gente consiga evoluir um pouquinho nisso né? ah. eu andei perguntando eu andei é, olhando o que que tu fala né antes de poder sentar aqui contigo para falar e quero te dizer que eu acredito muito assim na energia do nosso corpo na, na, na força que nós colocamos e emanamos no nosso corpo e vejo claramente quantas vezes nos boicotamos criando uma energia contra nós mesmos né e eu agradeço a Deus pela amizade aí que nós vamos começar a ter com certeza eu não acredito. com certeza fico feliz de, de estar podendo é, contribuir para divulgar um trabalho tão especial né já tem no doutor Cícero essa essa referência tem um propuscado contribuir isso faz parte da nossa missão não é não é Fábia fazer o bem eu acho que é é o, é o, é o talvez algo que nós possamos levar para todas as pessoas eu costumo dizer para as pessoas assim olha é, coloque assim como uma meta de você deixar o mundo melhor quando você sair daqui né porque isso faz toda a diferença. Né? E, e a gente também se sente muito bem. Fazer o bem é uma coisa que nos faz muito bem. Faz Você está preocup... tá querendo ser feliz, então se doe mais, contribua mais para o mundo melhor, que isso vai fazer um bem medonho. Isso cientificamente está comprovado. Eu gostaria só de, de responder aqui a Marta, que ela diz o seguinte, as doses fisiológicas diárias de, de vitamina D não faz parte do tratamento do protocolo Coimbra. O protocolo Coimbra é usado para tratamento de doenças tá. autoimunes. É, só que o, do, o doutor Cícero Coimbra, ele recomenda a, a 10 mil unidades diárias como uma forma de você estar é, exatamente recompondo, né, é, em função das pessoas não tomarem sol... Né? Então é uma forma de você estar restaurando naturalmente no dia a dia É como se é uma medicina preventiva né? Independente de você ter uma doença autoimune Eu não tenho doença nenhuma E eu tomo 10 mil unidades de vitamina D3 né? Eu quero é, explicar, acho que é importante a gente falar sobre isso o protocolo Coimbra, na verdade, foi dado pelos pacientes do doutor Coimbra, que são pacientes de doenças autoimunes e que são tratados com doses muito mais altas. Que muito mais altas, super saudável. Ou 600 saudável. mil é, é, e eles, eles, eles têm um outro tratamento. Isso é o protocolo Coimbra. Sim. Com adivendo, de vendo, é, é, assim, da Covid, é, nós criamos um outro protocolo Coimbra. Que não, porque o protocolo Coimbra foi dado pelos pacientes. Nós criamos um, plan, um protocolo Coimbra B, que, o, que é o nosso protocolo de melhoria da imunidade, que era o, as doses que o Dr Cícero já administrava para os familiares dos seus pacientes, na medida que tinha que melhorar a imunidade deles. Que é essa dose básica aí, de rasa de 10000 mil de 600 mil e para dar um up, né, em função do Covid, agora. Mas sim, ela tá certa. O protocolo Coimbra trata com doses muito mais altas pacientes de doença autoimune. O protocolo Coimbra original é o protocolo Coimbra que cuida das doenças autoimunes. Mas eu penso que, para mim, no nosso dia a dia. Nós estamos falando do protocolo Coimbra, porque é do doutor Coimbra, e isso tudo vem dessa desse estudo que hoje já é do mundo, né? Porque ele é um cientista internacional que estuda vitamina D, é a maior autoridade mundial disso, é de e que então, sim, nós estamos agora melhorando a imunidade das pessoas com base naquilo que temos de orientação do doutor Coimbra. Então, para mim, vamos fazer de conta que é o protocolo Coimbra B. É, dois, sim, sim. não sei. Sim. É porque, na verdade, é, desde em 2011, quando eu entrevistei o doutor Cícero em 2014, ele já falava disso, né? dessa necessidade, como há uma deficiência muito grande, de 10 pessoas 9 têm deficiência de vitamina D3. Essa dose diária de vitamina de 10 mil é para uma pessoa que não tem uma doença autoimune necessariamente, né? É preventiva para você trazer, ou seja, para você buscar esse equilíbrio, né? E tem uma outra pessoa falando aqui sobre a questão dos rins. Então, você pode procurar uma pessoa ligada ao, ao, ao protocolo com a Imbra. É possível você ter altas dosagens. Eu estou falando isso porque, como eu entrevistei várias, vários médicos, né? eu estou falando aqui das minhas entrevistas, do próprio doutor Cis, que eu já entrevistei várias vezes. Então, você pode utilizar altas dosagens com cuidados adequados né? e não ter problemas em relação aos isso. Agora, procura um médico para te orientar nessas dosagens, nessa orientação tem uma quantidade de água que você tem que tomar, você tem que estar fazendo os exames para estar medindo as suas taxas e, e adequar, entendeu? Então, você pode, sim, tomar altas dosagens e, se, e ter os seus rins protegidos, sim, isso é possível. Teve uma pessoa que perguntou se precisa fazer o exame para começar a tomar. Olha só, eu sempre digo que o ideal é fazer o exame para você ter uma ideia, para tu poder fazer o ajuste, enfim, mas... Nós aqui não, não testamos toda a população, vou falar da nossa experiência. Nós começamos a entregar porque sabemos que a taxa média da nossa população é menos de 20, porque Sim. há muito tempo já vínhamos acompanhando isso. Então, assim, a minha secretária estava com 18, né? Nós temos pessoas, assim, que tomaram um mês de vitamina D, estavam testando 22, 26... Depois de tomar um mês de 10.000 Ui, imagina quanto não estava essa uhum. Então, sim, se tu quiser tomar sem fazer o exame, tu já pode começar a tomar. Sim. Em tese, não precisaria de receita, porque tu pode ir numa farmácia de manipulação, ela não tem obrigatoriedade de receita para fazer. Mas nós temos visto que algumas farmácias têm pedido a receita, principalmente quando trata da dose de 600.000 Ui, porque é uma dose mais alta e isso está na, na, na visão do farmacêutico, por óbvio. Uhum. E é um outro profissional que, que vai poder também ajudar na orientação, mas prescrição médica é fundamental para tu fazer o acompanhamento, para tu poder uh, ter certeza do que tu está fazendo, enfim. Mas é, não dá para se contentar com o médico que diz que 40 tá bom, que 20 está bom. Eu estou convencida disso. Não dá, não dá, não dá. Troca de uhum. médico. Sim, Porque sim. Se o cara está dizendo isso, tem que trocar de médico. Sim. Fábio, você poderia é, nos, nos dar o, o, os números depois que você começou a utilizar é, é, as taxas de mortalidade de cristal? As pessoas têm perguntado também. É, tem, algum, tem algum outro gestor público também já sendo influenciado pelo seu, pelo seu trabalho? Então, nós temos assim... É, Figueirão começou antes que nós, começou em janeiro. Eu queria muito ter começado em janeiro. Nós começamos em junho, né? Ribeirão então, começou a usar a vitamina D3? Nós come... Figueirão começou a usar a vitamina D3 para os pacientes crônicos em, ja... em janeiro. Figueirão? Em janeiro. É lá Rio Grande do Sul também, é? Não, Figueirão é Mato Grosso do Sul. Ah, Mato Grosso do Sul. Ah, é uma bom. cidade de 4 mil habitantes e eles começaram a usar, e, e, é, e é bem bacana, quem quiser entrar, entra hoje no mapa do Mato Grosso do Sul, vai ver tudo vermelho, é, mapa de casos confirmados e óbitos de Covid, vai estar tá vermelho e o Figueirão está lá, bem num cantinho assim, branquinho. Ah, que lindo! E, e assim, aqui em Cristal, a nossa incidência, ela não é uma incidência baixa, Acontece que aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma subnotificação muito grande A nossa incidência é uma incidência real do que acontece realmente Só para tu ter uma ideia, nós tivemos um caso positivo E aí testamos a família dela, todos de casa estavam positivos E aí assim, ela testou, deixa eu me lembrar, hoje é domingo, né? Ela testou sexta, sábado de manhã ela deu positiva nós testamos a família dela no sábado de tarde E sábado de tarde já tínhamos o resultado Sábado de noite já mandamos as amostras de todos os contatos deles e Estão todos já de quarentena até a gente saber quem é positivo e quem é negativo Ah, não minto! Hoje de manhã eu já recebi ó, Hoje de manhã eu já recebi o resultado da, dos contatos dos familiares Tu entende que assim a gente pega o surto? assim a Sim. gente não deixa a pessoa transmitindo de por aí Sim. então esse dado é muito real porque nós testamos todos os sintomáticos respiratórios a orientação é tu tá com sintomas respiratórios principalmente se tiver associado diarreia liga para o número covid a gente nós agendamos uma uma consulta e essa consulta, nós já entramos ali com os medicamentos preventivos, com a dose de 600 mil e de vitamina D, e aí depois nós uh, marcamos a coleta da pessoa do terceiro ao quinto dia dos seus sintomas, para ser na melhor época. E aí, no outro dia de manhã, ela coleta, por exemplo, na terça, quarta de madrugada, eu já recebo no meu WhatsApp a lista dos positivos e negativos Por que ela vem para o meu WhatsApp porque não por a... porque eu sou prefeita porque eu sou a prefeita a enfermeira mais antiga da rede com mais experiência e que conhece mais a população se eu não fosse prefeita não seria é se eu não fosse enfermeira não seria ético eu receber então eu já determino para todas as equipes normalmente eu como eu tenho vínculo maior eu já ligo para pessoa a gente já tem uma acreditação diferente. Então, só, olha, te calma, não fica nervosa, vai dar tudo bem. E nós temos um monitoramento muito forte, assim, com as pessoas. Nós fizemos visita domiciliar, casos mais sérios, nós temos mais de uma visita domiciliar por dia. Caso mais sério, que eu digo, que a pessoa começa a sentir um aperto no peito, começa a sentir falta de ar, e nessas circunstâncias nós já estamos com a noxeparina, e aí as pessoas vão Uh, o técnico de enfermagem, enfermeiro, fazer visita. Mas eu tenho uma assistente social no meu gabinete, que ela liga para as pessoas e eu ligo para as pessoas. Então, a pessoa deve receber, no mínimo, uns três contatos por dia, quatro, às vezes, até mais, para saber como é que ela está. Maravilha. E essas pessoas que receberam essa dose né? de, de, é, de 600 mil unidades? Né? Você tem já alguma, alguma estatística do resultado disso a nível de... De, de perdas, né, de, de, de falecimentos, de pessoas com essas doenças crônicas. Nós não tivemos óbitos. Aqui não tiveram óbitos. Nem hospitalizações. Ah, não... nem, nem óbitos, hospitalizações. Não, por covid não. Nós por tivemos óbitos. um óbito que aconteceu no dia 20 de julho, mas o paciente saiu de Cristal dia 6 de julho. E esse e esse paciente ele não estava usando vitamina D porque ele estava em tratamento, era um paciente uh, cardíaco e ele não quis, ele optou por não tomar, ele não quis tomar. E, e ele foi transferido por uma obstrução arterial. Então, ele, ele foi transferido dia 6... E ele começou a apresentar sintomas respiratórios dia 17 dia 20 ele morreu. Dia 18 ele foi para a UTI. Então, nós conseguimos, inclusive, é, eliminar ele... Da nossa lista, sim, porque ele está no nosso card. A gente coloca ele. Foi uma perda muito difícil para todos nós. Foi o primeiro paciente de, de óbito COVID, mas nós conseguimos demonstrar para o estado do Rio Grande do Sul, para a Secretaria de Saúde, de que teria uma chance muito alta dele ter tido, ser acometido nosocomial, porque nós tínhamos exames dos filhos, quando vinham e o outro ia. Nós fazíamos PCR deles para saber se aquele que estava vindo do hospital não estava contaminado e aquele que estava indo para o hospital não estava contaminado para levar a contaminação para o hospital. Então, quem testou positivo foi a filha, que veio, depois que o pai começou com sintomas respiratórios, ela não veio, ela, ele começou com o dia 17, ela estava lá anterior a isso, temos o exame dela quando ela foi negativa, e quando ela voltou, ela já voltou positiva. Então, para nós é muito claro que ele teve é, a contaminação dentro do ambiente hospitalar. Então, tirando esse óbito, nós não tivemos nenhuma hospitalização COVID e nenhum óbito COVID. E agora, esse paciente, só para tu ter uma ideia, esse paciente que, que foi transferido para um hospital eh, local, que ele pode ser visto como um caso covid porque ele chegou saturando 78 mas a gente desconfia que ele está com alguma perda de sangue porque ele estava muito pálido então é, ele pode ser visto com essa dessaturação como um paciente covid e ele pode ser encaminhado para uma UTI e ele vai parar no UTI covid como aconteceu fim de semana passado o que que aconteceu agora enquanto eu estava conversando contigo ele foi transferido a nossa equipe coletou suave nasal e já tem um carro levando para Pelotas esse, esse suave, para uma, é uma cidade de 100 quilômetros de distância, e nós teremos ainda essa noite o resultado do PCR. Então, se ele for transferido, a gente já vai saber que ele não é positivo e nós vamos garantir que ele não vai parar numa UTI-Covid e ele não será considerado COVID. Entendeu o que um, uma atenção primária tem que fazer? A gente sim, tem que espalhar muito. Né? muito. Cuidado, né? Cuidado, né? A, a, a população de Cristal é de aproximadamente 8 mil habitantes, não é, não é Fábia? né Já é já é um número muito significativo para o resultado que ela está tendo, né? mostrando que isso, é claro, numa, numa grande é, cooperação né pública, nós poderíamos expandir isso para milhões de pessoas, para o mundo, na verdade. né Então, o que se faz... O que se faz numa, numa determinada amostragem, né? tendo os recursos necessários, né? porque você está investindo aí bilhões em pesquisa de vacina. Imagina que você tivesse investindo nessa atenção primária. Imagina se você estivesse investindo exatamente nesse cuidado. Então, você poderia ter resultado extraordinário a níveis mundiais também. Wallace, quem faz os nossos testes é prioritariamente uma equipe que preparou o seu laboratório para a covid mas é uma equipe de, é, era originalmente uma equipe que fazia PCR em gado, então existe uma liberação é, para o país todo, de, de, onde todos os laboratórios veterinários com bioquímicos, com biomédicos, eles podem é, colocar os seus equipamentos a favor do COVID. Se nós conseguíssemos que os gestores fizessem isso, nós conseguiríamos ter os laboratórios de bioquímica, os laboratórios é, é, das universidades e também os veterinários. Porque técnica é técnica, a gente sabe. Se tu tira o RNA do vírus é, de um animal, tu vai conseguir extrair o RNA do vírus de um humano. É uma técnica e precisa ter os insumos para o humano, né? Então, nós teríamos espaço para ampliar isso e que bom se nós conseguíssemos baratear isso. E se nós fizéssemos esse controle de testagem com mais força, possivelmente nós teríamos menos gasto hospitalar com UTIs. Com certeza. Então, é só, só uma curiosidade, Fábia. É Qual foi o custo que você conseguiu dessa dose de ataque de 600 mil unidades? Ah, olha só, eu não, eu não tenho. É, a gente tem o um, um número da dose original, que é R$2,0 e alguns centavos. R$2,0 e alguns centavos? R$2,0, eu não me lembro agora quantos centavos, se é R$2,06, R$ 2,26. Nossa. Dois, eu sei que tem o um 6 no final. Se é 2,86, tem medo de mentir. Nossa, mas, mas é um custo muito, muito baixo, né? É baixo? É baixo. Meu Deus. Eu, eu, usei, um, eu usei um parâmetro. Nós compramos dois respiradores aqui a 56 reais cada um. 59 reais cada um. R$ 59, 59 mil, mil, é é R$59,00 cada um. E nós compramos... Vitamina D para dois meses da nossa população Com mais de 35 anos é, é, Para dois meses Por 88 mil E olha que, que, que foi uma compra pública Que eu penso que agora a gente vai conseguir Baratear mais ainda Porque naturalmente a gente tem hoje já um mercado Que está é, diferente assim, Eu penso que nós vamos conseguir baixar mais ainda então, é, se a gente for pensar no investimento, gente, vamos, vamos tomar vitamina D. Com D, certeza. É muito mais barato, né? Muito mais barato e muito mais eficaz, né? É isso aí. Que maravilha, Fábio! Olha que que, que exemplo lindo aí né, que você está nos trazendo. É que vocês que estão assistindo essa live compartilhem. Eu vou publicar essa segunda edição. Está lá no meu Instagram, no IGTV compartilhem com o máximo de pessoas possíveis. É, isso é um trabalho de, é, de utilidade pública, né? onde nós estamos trazendo essa, essa possibilidade de um gestor público comprometido com é, com, a, com, a, com a atenção primária de saúde, com a, com a saúde preventiva, ou seja, para um, um olhar de cuidado com a saúde, ou seja, mostra que nós podemos realmente transformar o mundo. né? É, os nossos exemplos, as pessoas que estão fazendo, que estão realizando, elas são elas são inspiradoras para todos nós. Né? E o trabalho de Fábia é exatamente um trabalho de uma gestora pública comprometida com a sua população que está levando um cuidado, está levando um afeto, está trazendo essa proteção e está tendo um resultado é, extraordinário. Né? E, naturalmente, eu, eu não sabia dessa cidade aí de Figueirão. Eu vou, eu vou, eu vou procurar me informar. Você conhece a prefeito ou a prefeita de lá? É um prefeito. É, hum. O nome dele é Rogério. Rogério e... E fala com ele os Você tem dele o contato com... dele, Fábia? Tenho, te mando Mas sabe ah. que eu não conversei com ele ainda? Eu converso com o doutor Vinícius Que ah, chorei é? com ele quando ele me mandou o mapa Eu me emocionei muito Porque ele é um jovem E é ele de convenceu o prefeito dele né? Eu fico pensando Eu olho para o doutor Danilo Eles são um futuro né? Sim, eles, eles, sim. Eu me emociono Porque eu... eles são de muita coragem porque Sim. a maioria dos médicos, colegas deles, preferem garantir que não vão fazer aquilo que não tem evidência científica. E eles, hum. eles encontraram evidência científica e eles, sabe, é, é de muita coragem, é muito lindo, assim. Sim. E o resultado deles me emocionou muito, porque acho que me pegou num dia que eu tava assim, meia... Porque a gente enfrenta desafios, né, Wallace? Eu Não oh, tem flores, é muito difícil. O cara que não faz fica louco de vontade que tu esteja errando. Porque o que tu tá fazendo é tão bonito que... É. É, tipo assim, é. tomara que ela se rale. Vá, tomara uhum. que ela... Se rale, sabe? Então, não é, não é fácil. O mundo da política é um mundo de vaidades. É um mundo muito Sim. pesado. E para uma mulher é pior ainda. Imagina. O que é mulher? O que é aquela enfermeirinha? O que é aquela guria? O que, é que ela acha que ela é? Entendeu? Não uhum. é fácil. Então eu o admiro muito, eu converso bastante com, uh, com ele, assim, mas eu, eu tenho o WhatsApp do prefeito e vou encerrar essa live e vou chamar ele, porque eu ainda não conversei com ele. Tchau, e, tchau, e essa semana nós participamos de uma reunião, é, doutor Danilo, daqui de Cristal, eu, doutor Coimbra, com toda a equipe médica, é, gestora e a prefeita de São José do Norte. Que é um município aqui do Rio Grande do Sul Que ela tem muito desejo de fazer a suplementação E eles já estavam com vitamina D no protocolo de tratamento precoce Mas nós identificamos que eles cometeram o mesmo erro que nós aqui no Custal Uma dose mais baixa Então agora eu espero que a gente consiga ter ajudado a eles também com E a gente está quem posição puder... Maravilha, tiveram, tiveram pessoas aqui que conhecem Alguns disseram que mandar mandar informação para alguns prefeitos. Né? Então, vamos, vamos, vamos viralizar. Vocês que estão assistindo essa live aqui, gente, viraliza, é, compartilha com pelo menos cinco pessoas aí da sua rede de contato. Se alguém conhecer algum deputado, algum vereador, algum candidato a prefeito, enfim, né? pessoas que estão no campo da política, gestores públicos que estão voltados realmente para o bem comum. Então, compartilha, porque de repente a gente cria uma onda. Né? É, e aí, Fábio, eu aguardo o contato, porque eu também gostaria... Se ele tiver disponibilidade, eu gostaria de entrevistá-lo também para saber desses resultados aí de Figueirão e a gente contribuir, né? Levando uhum. essa informação para que mais pessoas é, saibam dessas informações e que também outros gestores públicos se encorajem e se inspirem nessa, no exemplo de vocês. Tá bom? É, teve uma pessoa que falou do prefeito da capital, prefeito Marquesan. Ele é meu amigo de anos e eu também já falei com ele sobre a vitamina D. Mas eu preciso defender os prefeitos. Eu sou uma prefeita da área. Eu, eu sou prefeita, eu sou prefeita, eu sou enfermeira. Há mais de 20 anos, eu milito na atenção primária de saúde. Eu conheço o SUS, fui da CIB, fui diretora do Conasemes, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Eu tenho obrigação de fazer certo. Para os prefeitos que não são na, da área, eles ficam na mão da sua equipe técnica. Uhum. Então, é muito difícil você ser Sim. proativo a ponto de dizer não, eu vou fazer. É eu porque não, ele, não tem, ele tipo. não tem o conhecimento né, que você é tem. É difícil. Né? É muito, difícil. é muito difícil, é muito difícil Mas enfim, é, a gente está aí Eu quero colocar as minhas redes sociais à disposição é, Quero dizer que é, tá lá, tem uma página no Facebook Fábia Richter é, é, Tem a minha, meu Instagram também Arroba é, Fábia Eu não tuitei, eu sei que tenho que twittar, né? E Você ver... tem um canal no YouTube também, Fábio? Não, não tenho. Mas, mas eu recebi uma provocação enorme da doutora Gisela De que eu tinha que conversar com as pessoas Porque a minha profissão precisa dessa representação E hoje conversando com os meus dois filhos Eles os dois dizendo que, assim, minha filha principalmente Ela monitora algumas meninas E ela disse, mãe, nós precisamos de alguma forma conversar com as famílias porque a gente tem uma preocupação muito grande com os jovens. E eles conversam com os jovens. Tem muito conflito com as famílias. Porque a mãe que não entende que o filho joga, que o filho... Sabe, está é, muito difícil, porque o celular é um, criou uma escravidão com os nossos jovens, mas nós não temos outras coisas para oferecer. Então, uhum. para o pai e uma mãe que não conhece isso, é, é nossa, dá vontade para arrancar a cabeça da criança, mas te levanta dessa cama, sai desse quarto, vamos uhum. viver é a vida. E aí a gente tem conflitos. Então, talvez... Sim a gente tem um canal no YouTube aí, mas é talvez, eu não sei. Estou é, em pleno processo eleitoral, quero eleger... Vamos, isso. vamos criar isso aí. É, vamos, vamos criar é. isso aí. O que precisar de algum apoio também, fica à sua disposição. Eu tenho um canal no YouTube. Nós vamos levar... A, eu vou pedir para minha equipe subir essa live aqui. Amanhã a gente vai estar subindo ela no YouTube e no Facebook também, né? Para que a gente aumente, aumente esse alcance, né? E eu gostaria de pedir a você para deixar deixar uma, uma mensagem final para as pessoas que estão aqui assistindo a live é, gostaria de agradecer por todo esse, esse trabalho né, que você está fazendo isso nos traz esperança ver gestores públicos é, com esse engajamento né com essa é, trabalhando com tanta dignidade e trazendo esperança né porque na verdade é isso é um trabalho como esse traz esperança traz essa possibilidade de que nós podemos fazer diferente né que isso seja uma sejam células você com prefeito de Figueirão sejam células que possam se reproduzir né possam viralizar né e sobretudo influenciando que como a, a, a internet hoje as pessoas vão criando redes né todas as pessoas que estão aqui gente pega copia o link dessa live joga lá no seu grupo de WhatsApp né publica lá no, tá liberado aí eu vou liberar para você eu vou publicar amanhã em, em alguns grupos também vou pegar o link vocês copiam né viraliza isso aí nos grupos de WhatsApp da, da família dos amigos né? Porque notícia boa, né? nós, nós temos muitas notícias ruins sendo viralizadas, até muitas muitas mentiras, infelizmente, né? E aqui nós estamos falando de algo que transforma, de algo que, que empodera as pessoas, de algo que traz esperança. Então eu conto com vocês para que a gente possa né, viralizar, né? Leve essa informação para que a gente possa multiplicar e mais pessoas possam ser beneficiadas. Eu vou passar para você, Fábio, deixar uma, uma mensagem aí para a gente de toda essa, essa sua experiência, né? E expressar a minha gratidão por todo esse trabalho que você está fazendo Eu quero primeiro agradecer o convite Dizer o que eu já disse, assim, que quero ser tua amiga Acho que a gente fala de coisas muito semelhantes é, Também quero mandar um abraço para a Dora Pires Ela é presidente nacional das Mulheres do PSB Ela é daí de Pernambuco E ela está nos assistindo na live Ah, que então, legal um grande abraço Uma mulher. Glória Eita, Pires, um né? Glória Dora. Pires Dora, Dora. Dora Pires. Tá bem, Dora. Estou é... aqui à disposição isso. também para contribuir no que for possível para divulgar tudo isso, viu? Isso. E ela enfrentou Covid, esteve na UTI. Então, Dora, melhora suas taxas de vitamina D aí que vai isso. te fazer bem. É mandar um grande abraço para a equipe daqui do município que está assistindo. Dizer que a gente, que eu sou muito grata, grata a Deus por cada um de vocês. E agradecer a todos os Cristalenses também aí que estão assistindo que eu vi que entrou vários e é, fico feliz assim deles prestigiarem e porque quando a gente é político a gente é, é, e eu sou uma pessoa muito assim as pessoas me amam e me odeiam porque eu tenho muita posição né e às vezes eu machuco por óbvio as pessoas mas eu estou saindo do mandato muito feliz com os resultados nós mudamos culturalmente uma comunidade que era, era, era meu, meu padrinho vinha de Porto Alegre, da capital, e dizia assim, estou indo para a Vila Cristal. E eu disse que isso, Dindo, que vila? Hoje nós somos uma cidade, nós somos reconhecidos pelo nosso potencial, e nós, assim, estamos encerrando o mandato com muitas obras. Mas a grande obra que nós fizemos foi cuidar das pessoas. E nós fizemos pessoas melhores nesse período todo. Então, eu quero desejar muito, que todo mundo, assim, tome muito sol, se vire para o sol. Olhe a energia do sol recebendo a energia do próprio Deus. Que vocês possam, assim, é, é, buscar afeto, amor, que a gente possa melhorar a nossa imunidade, mas melhora a imunidade com a vitamina D, mas melhora também com tudo aquilo de bom que tu puder passar para as pessoas. Que nós não sejamos egoístas, que a gente possa ser, além da medida, generoso, porque a gente precisa olhar para o outro, a gente precisa parar de olhar para a gente. Compre dentro do seu município, compre no barzinho mais perto da tua casa. Hoje é a melhor coisa que tu pode fazer. Usa a máscara o tempo todo para tu poder tirar a máscara dentro de casa. Sorria bastante pelo olhar e, e assim, faça tudo de melhor coma o melhor que puder, evita fazer qualquer coisa, e se tu é doente crônico, acredita que essa doença é terrível para aquelas pessoas que estão debilitadas. E é por isso que tu tem que melhorar a tua taxa de vitamina D, porque a vitamina D baixa vai te colocar numa condição muito ruim. Que Deus proteja cada um de nós e que nos dê uma vida longa e plena, muito feliz. Tudo de melhor. Uma boa semana a todos. Boa semana, Fábio. Muito obrigado, né? parabéns mais uma vez para seu trabalho. É, gratidão a todos vocês que tiveram aqui, né? foram foram duas horas que tivemos juntos aqui é, e que vocês possam é, ser veículos de, de transformação também, né? Então a melhor forma da gente se transformar é aquilo que a gente aprende, a gente ensina, a gente passa para a fé, o que é bom a gente viraliza, né? Então vamos vamos criar a cultura de levar o que é bom né, para cada vez mais pessoas. É, possam é, acessar aquilo que está nos transformando, fazendo da gente uma pessoa melhor. Então, uma boa noite a todos vocês. Amanhã, de manhã, eu estarei fazendo uma live sobre, falando sobre a dor da perda. É, eu estou falando desse tema porque eu tenho recebido muitas pessoas falando das perdas familiares, dos entes queridos, ou o medo da perda, o medo de, per de perder alguém, o medo de adoecer. Então, amanhã às 8 horas, no Instagram, nas três mídias eu estarei, Facebook e o YouTube, né? Instagram falando às 8 horas. É sobre o medo da perda né? e como a gente também se preparar para algo que a gente sabe que é a única coisa certa que nós temos é que nós vamos morrer, mas a gente nem sempre se prepara, né? nós não temos uma cultura de preparação para a morte. Eu vou estar trazendo, como eu visitei, eu tive na Índia, é, é, tive, tive uma experiência muito interessante com, com o budismo tibetano, que trabalha muito essa questão da morte de uma forma mais, é, digamos assim, eles se preparam até para morrer, né? Então, eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Espero contribuir com as pessoas que já perderam alguém ou que estão com medo de perder alguém em função de toda essa, essa que situação. Horas? Amanhã, que horas? Amanhã às 8 horas, Fábio. Amanhã às 8 horas. Ah, é, é que amanhã, o pessoal está perguntando da... aqui. Às 8 horas da manhã, às 8 horas da manhã, nas três mídias, no... aqui no Instagram, também no meu canal no YouTube e no Facebook, tá bom? Eu aguardo quem tiver, quem puder, eu aguardo vocês, né? Vai ser um tema onde eu vou trazer reflexões também, para confortar as pessoas e se prepararem para algo que a gente sabe que vai acontecer com todos nós. Não, sabe, não sabemos quando, mas é inevitável, faz parte dessa transição. Fábio, uma boa noite, gratidão. Eu aguardo lá o contato do prefeito de Figueirão, se for possível. Eu gostaria, quem sabe, também... De ter um momento com ele para a gente ajudar, contribuir a, a propagar mais essas boas notícias, tá bom? Um abraço ao doutor Coimbra e toda a equipe dele, que ele foi assim, um, nossa, foi uma benção conhecer e poder conversar com ele. A gente tem conversas longas, que bom se nós pudéssemos conversar todos os dias, nós os dois, assim, tivemos uma sintonia muito grande. Eu quero passar o resto da minha vida, assim, perto dele. Sem dúvida. O doutor Cisco Coimbra é uma referência, é uma pessoa que eu admiro muito. Quero agradecer a ele, porque foi ele, eu cheguei até você através dele, ele mandou a informação da sua live, quando eu vi a live eu digo, Dr. Cícero, me faz o um contato com a, com a Fábia, ele prontamente mandou o seu telefone. Quero agradecer o Dr. Cícero, a toda a, sua, a, a equipe dele, é o pessoal aí do Protocolo com a Imbra, do, do Instagram, que está sempre divulgando o que a gente está fazendo também. E também agradecer a toda a sua equipe, que eu sei que você não trabalha sozinha, e você deve ter uma equipe maravilhosa para estar tá fazendo um trabalho desse, né? É aquela coisa, né? Precisamos ter boas companhias também Sim. para tocar à frente de trabalhos grandiosos. Então, parabéns a todos vocês aí e à população de Cristal, né? É, vocês estão é, é, é, sendo presenteados aí por um trabalho magnífico e que vocês propaguem também isso aí para que a gente possa espalhar a boa notícia pelo mundo. Sim. Boa noite a todos vocês e aguardo. Quem puder, amanhã às 8 horas da manhã será um prazer encontrar vocês aí. Então, tchau, Fábio. Boa noite.